E aí galera, beleza? Aqui estou trazendo um tutorial pra vocês, hoje vai ser um tutorial bem rápido, é, eu criei aqui ah, uma nova playlist chamada EasySlides, Slides, meu tá postando pro, é, tutoriais aí sobre o programa EasySlides Slides. É, hoje eu vou estar tá ensinando aí como baixar esse, o programa Easy Slides, uma coisa que muita gente tá, tá tendo dúvida aí para baixar, porque não tá conseguindo encontrar aqui. Então você pode estar vendo aqui o vídeo aqui ó, como adicionar a HCC, ZC, para Cristã e Louvores aos Slides Que o link vai estar na descrição deste vídeo Aqui embaixo tem todos os comentários das pessoas que acompanham o canal Então aqui na, na série, a série o playlist Slides vai ter o primeiro vídeo aqui como adicionar a HCC Ou seja, o primeiro vídeo vai ser esse que eu tô gravando agora, esse aqui no caso vai ser o segundo Então aqui você clica nesse daqui, nesse vídeo, vai abrir essa telinha e você vai aqui, onde tem a descrição, aqui você clica em mostrar mais, vai aparecer o link aqui, você clica no link, vai ali redirecionar para esta página aqui. Aí você vai descer até aqui embaixo, ó. programas. Você vai procurar aqui Easy slides Brasil, grátis em português para clientes e não clientes. Lembrando que todos esses em vermelho aqui são só para clientes do Easy slides do site Easy slides Brasil. Então, como vamos baixar, então vemos aqui slide Brasil grátis em português. Você vem aqui em Downloads. É bem pouquinho, 27 MB. Ele vai redirecionar Para o link. Aqui é o meu IDM, o Internet Download Manager. Aí eu clico aqui em iniciar Download. Você pode... Você provavelmente vai ser aqui no... No seu próprio executor de download daqui do... Do próprio navegador. Eu vou dar uma pausa aqui enquanto baixa, e daqui a pouco eu volto aí com você. Bom galera, aqui o download já terminou, eu já abri aqui o programa de instalação, tá? Eu vou também estar ensinando como instalar esse grande programa. Então, aqui depois você baixar, você vai abrir, vai aparecer essa janela, você clica em próximo, eu concordo com esse sistema de condições, recomendo que você leia, é uma pessoa, um, o que muita gente ignora aí, eu também ignoro muito. Mas isso é muito importante. Então se você não quiser ler, basta marcar aqui e clicar em próximo. que ele vai é, extrair seus arquivos de instalação. Depois disso, você clica em próximo. E por último, enfim. Ele vai fechar aí. E pronto, o seu e-slides já está instalado, é, instalado. Eu... Eu desmarquei aqui mostrando que tá de trabalho, por causa que meu trabalho tá muito cheio e deixa o computador um pouquinho pesado. Mas provavelmente ele vai aparecer na sala de trabalho. E se você quiser aprender aí como que coloca é, esses HCC, esse Cristina em Louvores, é, basta assistir esse vídeo. E se você quiser adicionar as novas bíblias, é só assistir esse vídeo. Agradeço a você por estar assistindo mais esse vídeo daqui do canal do Toreos Channel. Espero que você assista os outros vídeos do canal, não tem só vídeos de slides, tá? tem muitos outros. Uh, fica aí como um inscrito ativo no nosso canal, assistindo cada vídeo que a gente manda aí. E se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva. é Hoje, no dia 20 de 11 de 2014, temos 241 inscritos. Queria agradecer extremamente a todos vocês aí que estão inscritos no nosso canal. Então é isso, até a próxima, valeu, fui.